É um, uma data bem especial né, poder participar desses 20 anos aí de festival, essa comemoração incrível. E esse tema né, bastante icônico, aí, os anos 20, onde foram algumas revoluções, aconteceram algumas coisas. E a gente vai tentar reproduzir, trazer isso em chocolate, 100% em chocolate. Esse realismo e essa história um pouquinho para vocês aqui no Festival Internacional de Chocolate de Óbvio. Tem bastantes desafios essa edição, né? então a gente está preparando muitos detalhes, muitas coisas. É, são quase duas toneladas de chocolate. Um pouquinho que a gente pode adiantar para vocês, que são figuras bem históricas, né? assim como a música, assim como também algumas máquinas que vieram à Revolução, e também um, os carros, a dança. É, a moda, né, tudo isso que englobou e deu início aí a tudo que a gente tem hoje. Os maiores desafios dessas esculturas, né, além de ser 100% de chocolate, sem falar de outras coisas dos bastidores que tem o um transporte, e tudo isso, é fazer tudo que isso seja é, não é, uma escultura que a gente olha e seja parado, também transmitir que tem algum movimento, alguma história ali para contar, mas o grande desafio é trazer esse realismo 100% em chocolate, que são muitas horas de dedicação, tanto minha quanto da minha equipe, que já está participando desde o início aí nesse projeto, que já vai desde 2016, a mesma equipe, Eu agradeço o carinho de todos pela dedicação, também toda a equipe, desde a limpeza até a direção do festival, que faz tudo isso se tornar especial.